A nossa segunda do quarto trimestre, que bom estar aqui com vocês. Um feliz sábado para todos vocês, crianças e adultos. Muito bom estarmos juntas para estudarmos mais uma lição, continuando a história dos apóstolos. Sim, hoje vamos falar de Saulo. Bora? Mas antes de começarmos a nossa lição, você pode deixar aquele like, você pode compartilhar com seus amigos, tá bom? Para que as suas é seus amigos, as é suas amigas Também ouçam essa historinha Agora vamos lá abrir a nossa mala Sabe que todos os sábados A gente abre a nossa mala Para Completar o nosso álbum De figurinhas Lembra que no nosso álbum de figurinhas A gente está colecionando Os versinhos da nossa lição Hoje a lição de número 2 Está na página Vamos abrir aí você já pegou aí a sua lição? Aqui, ó. Página 16 e tem o título Missionários Corajosos. A figurinha de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos conferir na Bíblia? Mateus 28, 19. Confere aí na sua Bíblia. O que está escrito? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então achar aqui, aqui na nossa mala, Ah, já peguei aqui ó, a figurinha, a figurinha que está escrito para fazer discípulos. Mateus 28, 19, vamos achar? Hum, será que a gente tem essa figurinha para completar aqui o nosso, nossa coleção? Será? Procurando aqui, hein? Ou oh, achei! Achei a nossa figurinha! Vamos então colar a nossa figurinha aqui no nosso álbum. Vou abrir aqui com vocês. Sábado de número 2, estamos completando, ó. Vão, vão é o mesmo que ide que a gente leu na Bíblia. E façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Vamos fechar aqui o nosso álbum de figurinhas. Olha que lindo que ele é. E agora a gente vai colocar as figurinhas aqui dentro. Sábado que vem a gente vai ver se a gente acha a figurinha da nossa coleção do próximo sábado. E vamos guardar na nossa mala de viagem, aquela que a gente carrega para nossa missão. É mesmo? Muito bem. E o nosso versinho, que você já viu aqui o no nosso álbum de figurinha, que está escrito em Mateus 28, 19, nós vamos decorar agora. Vamos lá? Ó, Vão, vamos passinhos, né? Aonde você estiver aí, dentro, na cidade, no país, no estado que você estiver. Vão e façam discípulos. O que é discípulo? Vocês sabem? Discípulos é seguidor, Aquele que segue. Então, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações pode ser países, estados, cidades tudo mais. Então, significa que é para a gente ir e fazer seguidores. Ou seja, fazer com que pessoas seguem a Jesus também. Igual você, igual a mim. De todas as nações, de todos os lugares. Mateus 28, 19. Vamos falar mais uma vez para decorar tudo. Vamos lá. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Viu que facinho esse versinho? Muito fácil, não é mesmo? Alguma vez você já fez algum discípulo? Ou você se considera uma discípula ou um discípulo? Você se considera? Eu me considero um discípulo, eu sou uma discípula de Jesus. Porque eu sigo os passos de Jesus e você também. Agora a gente precisa ensinar essas historinhas aqui da nossa EZ para outras pessoas, para elas também serem seguidores e seguidoras de Jesus. Viu que legal? Muito bem, crianças. Vamos continuar aqui a nossa história. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre Pedro e Pedro foi... Salvo Foi livre por um milagre. Deus fez um milagre na vida dele. Que ele saiu da cadeia e ninguém nem viu. O que, que aconteceu? Será que Herodes, como Herodes ficou? Ele deve ter ficado muito espantado, não é mesmo? E Deus fez muitas coisas boas para os discípulos. E pode fazer por nós hoje. Basta nós pedirmos. E vamos continuar estudando sobre os discípulos. Tem uns discípulos que se chamavam... Barnabé e Saul. Bom, eles amavam falar do amor de Jesus para as pessoas. E quando eles chegaram numa cidade chamada Antioquia, vamos ver eles aqui, ó. Que Barnabé e Saul. Quando eles chegaram nessa cidade chamada Antioquia, eles começaram a falar do amor de Jesus para as pessoas. E as pessoas ficaram muito animadas, ficaram muito felizes com o Evangelho, com a Palavra de Deus. E eles falavam, e naquela época nem tinha assim a Bíblia escrita, igual a gente tem hoje, que a gente é, às vezes nem consegue decorar, né? Mas, mas eles sabiam da história de Jesus. Eles tinham vivido com Jesus, muitos deles, e eles contavam aquilo que eles sabiam e aquilo que eles tinham vivido. E o Espírito Santo dava sabedoria para eles, viu? E as pessoas ouviam tantos crentes falarem de Cristo, falar do amor de Jesus, que eles começaram a chamar os crentes de cristãos. Sabia que é por isso que hoje nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos crentes. Você sabe o que é crente? Crente é aquele que Crer. Por isso que é chamado de crente. Então eles começaram a falar assim, ah, eles são cristãos e esse nome pegou. E até hoje nós somos chamados, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Então Barnabé, ele foi ajudar na igreja de Antioquia, foi ajudar os cristãos de lá. Só que era tanta gente, tanta gente, tanta gente da igreja que ele não estava dando conta. Era muita gente para ajudar, era muita gente para falar do amor de Jesus. E aí, durante um ano que ele estava falando do amor de Jesus, muitas, muitas pessoas chegaram na igreja e a igreja cresceu, cresceu, cresceu. E aí, ele teve que chamar ajuda. Ele, Barnabé e Saulo, é, de uma, que morava numa cidade chamada Tarso, começaram a falar... Do amor de Jesus e a igreja cresceu muito mais ainda então, um, nenhum, em uma dessas reuniões da igreja que tinha bastante gente, o Espírito Santo falou para Barnabé e para Saulo bem assim, olha eu tenho uma missão para vocês vocês têm que sair daí de Antioquia e agora vocês vão pregar num outro lugar e eles pensaram para onde será que a gente vai? Mas eles decidiram sair. Ali já tinha muita gente. E essas muitas pessoas poderiam continuar falando do amor de Jesus para toda a cidade de Antioquia. E agora eles poderiam ir para outro lugar. Sabia que esse é o certo a fazer? Se na sua igreja tem bastante gente, você e sua família pode se planejar para ir para uma outra cidade onde não tem igreja para falar do amor de Jesus e abrir uma igreja. Olha que legal isso! Era assim que eles faziam. Então o Espírito Santo falou para eles irem para outra cidade. E aí eles pensaram, hum, vamos então para outra cidade, mas para onde? Eles não sabiam. Então o Espírito Santo falou para eles, vocês vão para uma cidade chamada Chipre. Não era, era uma ilha. E eles pensaram logo, Chipre, hum, lá tem muitos pagãos. Sabe o que é pagão? pagão é uma pessoa que adora ídolos, que não crê em Jesus, que crê em deuses falsos. E agora? Era muito difícil para pregar para essas pessoas. Eles não acreditavam mesmo em Jesus. Mas eles obedeceram a Jesus. E eles pegaram então o barco. Mas antes de pegar o, o barco, o Barnabé, ele convidou um amigo, um sobrinho seu para ir também. Cadê o sobrinho de Barnabé? Bem aqui. Convidou o sobrinho dele para ir também. O nome dele era é, João Marcos. Então os três pegaram um barco, pegaram um barco, entraram dentro do barco e navegaram, navegaram para Chipre. E chegando lá, eles falaram do amor de Jesus para uma cidadezinha que era da beiradinha da praia. E depois eles entraram no barco de novo e foram para outro lugar. E aí, chegaram em Chipre. Chegando lá, eles encontraram com um mágico. Você já viu alguma coisa de mágica? Você já viu? Esse daqui era o Mágico, que tá apertado, né? Vou chegar isso aqui mais para trás. Ó, pronto. Ou melhor assim. Esse daqui era o Mágico. E ele gostava de falar coisas que não eram verdades. Ele falava que ele poderia fazer... Opa, caiu. Ele poderia fazer uma bolinha aparecer. Ele falava que ele poderia fazer as coisas sumirem. Ele, po... ele falava que... Que ele poderia curar as pessoas. Ele falava que ele poderia fazer muitas coisas. Ele falava que ele poderia fazer uma cobra é, voar. Ele, falava, ele inventava cada coisa. E sabe que ele fazia isso por ele? E as pessoas viam mesmo ele fazer isso. Satanás que fazia isso. E esse mágico ficou muito chateado porque eles estavam falando do amor de Jesus. E ele entendeu... Se eles estão falando aqui do amor de Jesus, as pessoas não vão acreditar mais na minha mágica. E eu vou parar de ganhar dinheiro. Ah, isso não é legal. O nome desse mágico era Elimas. E aí, eles começaram a falar do amor de Jesus e o governador, que se chamava Paulo Sérgio, ele ficou sabendo e aí chamou é, Barnabé e Saulo para poder... Falar, é, falar do amor de Jesus para eles. Sabe por que chamou Barnabé e Saulo e não chamou o, pa, o Marcos? Não, como que é o nome dele mesmo? O João Marcos. É, o João Marcos, porque nesse caminho até chegar lá em Chipre, a, a, era um caminho muito perigoso, tinha bandido, e era um caminho que eles tinham que enfrentar a pé. E eram muitos dias, e eles iam ficar com fome, eles não tinham um lugar para dormir, e eles iam andar bastante, e iam passar muito frio. E aí Marcos, João Marcos, desistiu. E aí ele voltou para casa. Ele só pregou aqui na cidadezinha é, que era na beiradinha da praia. Mas a do outro lado, que eles tiveram que ir a pé, aí ele não foi. Ah, muitas pessoas desistem de falar do amor de Jesus, não é mesmo? Mas você não. Você é corajosa, você é muito corajoso. E você é um discípulo de Jesus. Você não vai desistir assim como Barnabé e Saulo. E eles chegaram lá para falar do amor de Jesus para o governador Paulo Sérgio. E o governador ficou muito encantado, ficou muito feliz. De repente, quem que chega lá? O mágico. O mágico ficou só ouvindo eles falarem do amor de Jesus e pensou, eles não podem estar falando isso, eles não podem estar falando sério, eles estão tá acabando com a minha vida. E começou a dizer assim, ó, olha, isso tudo é muito mentira, isso não é verdade, falando para o governador. E aí, algo especial aconteceu. Ah, o, o, o, o Saulo falou para o mágico ficar quieto. Falou desse jeito para ele, assim, ó. Você é um filho de Satanás. Você não pode falar essas coisas. Isso é tudo mentira. Não atrapalha o trabalho de Deus. Ele ficou caladinho e agora ele ficou muito chateado. E aí é, e agora ele já ele já tinha sido mudado o nome e chamava Paulo. Eu esqueci de contar para vocês. Paulo disse para ele assim: de Saulo ele se chamava Paulo, porque lá nesse lugar o nome dele não não era traduzido como Saulo, era traduzido como Paulo. Então ele Paulo disse para ele assim: a partir de agora você não vai mais atrapalhar. A gente pregar o evangelho não vai mais atrapalhar o amor de Deus chegar nas pessoas. Você vai ficar cego por um tempo. Você já brincou de cobra cega? Eu tenho aqui ó, um tapa-olho. E esse tapa-olho aqui, se eu colocar ele assim, eu não enxergo nadinha. Ó, Eu não enxergo a mesa, eu não enxergo vocês, eu não enxergo a cama, eu enxergo, não enxergo nada. E se eu fosse sair daqui assim, eu não ia conseguir sair daqui. Ia ser muito difícil para sair daqui. E Elimas, o um mágico, ficou assim, me ajuda, me ajuda, eu não estou enxergando nada, me ajuda, eu não estou enxergando nada. E aí o governador viu o poder de Deus acontecendo ali, quando é, Paulo disse que, que Elimas ficaria cego por um tempo. E aí o governador viu que Deus fazia aquelas coisas, que aqueles dois discípulos estavam ali fazendo coisas pelo poder do Espírito Santo, operando milagres, fazendo maravilhas pelo poder do Espírito Santo. E o governador aceitou a Jesus no seu coração e se tornou um cristão. Olha que lindo, que coisa incrível, que história maravilhosa. E aí eles começaram a, a falar sobre o amor de Jesus com autorização do governador para todas as pessoas. Então, os, os judeus eles voltaram para a Antioquia para contar as novidades, o que, que tinha acontecido. Os judeus não gostaram daquilo ali não. E eles começaram a contar lá na igreja, onde eles foram, frequentavam. Começou a contar para eles o que, que tinha acontecido nessa viagem deles. Contando para o povo o que estava que acontecendo, eles pediram, ai, vem no próximo sábado para contar para a gente, vem no outro. E assim eles foram pregando no amor de Jesus. Mas os judeus ficaram muito irritados com aquilo ali, mandaram expulsar eles de lá. E assim eles foram expulsos novamente. Depois que eles foram expulsos, eles foram para Listra. E lá em Listra, o apóstolo Paulo foi até Pedrejado. que tristeza mas ele sobreviveu mas foi muito machucado mas você pensa que ele desistiu ele não desistiu de falar do amor de jesus porque jesus era a razão da sua vida e ele tinha um compromisso com jesus todo cristão faz um compromisso com jesus que é o que falar do seu amor e isso é muito legal você já fez esse compromisso com jesus se você não fez, nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer um compromisso com Jesus de todas as pessoas que a gente encontrar e tiver a oportunidade de falar do seu amor, nós vamos falar para elas. Então, nós vamos orar agora para Jesus nos ajudar a fazermos isso. De onde você estiver, se ajoelhe comigo, coloque suas mãozinhas e feche os seus olhos para não se distrair. Vamos falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada porque... Hoje aprendemos mais uma história onde o Senhor deu o Espírito Santo para as pessoas que fizeram um compromisso de falar do seu amor. Eu te peço, Senhor, que abençoe a minha, cada criança, a cada adulto que está aqui na nossa EZI, que possamos fazer esse compromisso contigo de falar do seu amor para as outras pessoas. Nos deu o poder do Espírito Santo para sermos sempre corajosos, mesmo diante de tantas dificuldades sempre falar do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Compromisso feito com Jesus. E agora é só a gente aproveitar todas as oportunidades para falarmos do amor de Jesus, assim como os apóstolos e os discípulos fizeram. Que Deus te abençoe e que você cumpra esse compromisso. Nós vamos ficando por aqui, mas sábado que vem estaremos juntas para mais uma Exir e mais uma história linda. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Receba o meu abraço, tá bom? Tchau, tchau! Feliz sábado, pequenos pesquisadores. Que alegria imensa estar aqui com vocês nessa lição que está muito especial, a lição de número 2, que vai falar sobre a bomba hidráulica do seu corpo. E aí, Osivaldo? Tudo bem com você? Eu percebi que você está olhando fixo para algum lugar. Você achou estranho esse galão de água aqui e essa bomba, né, Osivaldo? Mas hoje você e os pequenos pesquisadores vão aprender o que significa essa bomba aqui, para que ela serve, né? E nós vamos entender qual órgão do corpo essa bomba Pode ser comparada ao Civaldo. Olha só que coisa mais interessante. Vamos então recapitular, pequenos pesquisadores, o que nós aprendemos na lição anterior. Que o nosso Deus ele é muito perfeito e Ele se preocupa com as pequenas coisas. Olha só, nós aprendemos que a glândula pituitária que fica aqui no cérebro, ó, vou abrir aqui a cabeça do Civaldo, ela é responsável... Por fabricar mais oito hormônios importantes do nosso corpo, certo? Suprarrenal, da tireoide, os testículos, os, os ovários, os hormônios para lactação, os hormônios do crescimento, o antidiurético e os hormônios da oxitocina para auxiliar na hora do parto, quando a mamãe vai ter o bebê. Olha só que coisa mais interessante: um grãozinho. Essa glândula, crianças, ela é comparada. A essa ervilha aqui, ó. E ela fabrica oito hormônios importantes para o nosso crescimento, né? Que controla o nosso metabolismo. O que, que o nosso Deus quer dizer com isso? O que, que ele quer nos ensinar através né, do nosso corpo, do corpo humano? Que ele se preocupa com as coisas pequenas. Olha só, o nosso Deus, ele é maravilhoso. A formiga é tão pequena... E sem importância que ninguém nota se ela é tão perfeita você sabe que a formiga tem tanto valor para Deus, que ele a usa para nos ensinar lições importantes o que, que diz em provérbios capítulo 6 verso 6, vai ter com a formiga ó preguiçoso, olha para os caminhos e se sábio a lição quer nos ensinar pequenos pesquisadores e nós devemos estar atentos às coisas pequenas porque elas são muito importantes olha só Alguns detalhes que tem na nossa Bíblia. Jesus ressuscitou por sua própria força poderosa. Mesmo em uma ocasião tão importante, ele fez o que? Ele dobrou o lençol que o envolvia e colocou-o cuidadosamente no lugar apropriado. Muitas vezes nós não damos atenção às pequenas coisas, mas essas pequenas coisas têm o que? Uma responsabilidade Pode acontecer uma coisa muito grande se não dermos uma atenção aos pequenos detalhes. Vocês viram como a glândula é, pituitária tem o que? Um objetivo importante? Assim, nós também temos um objetivo importante. Olha só, quando for tentado a fazer seu dever de casa de qualquer jeito... Vem-se nas pequenas gotas de hormônios. Se sentir vontade de reclamar quando sua mãe lhe mandar fazer um trabalho qualquer, sorri e diga, com prazer, mamãe. Se você está com pressa de lavar os pratos para ir brincar, lembre-se das palavras de Jesus. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Olha que, que interessante. É uma coisa pequena, disse Rose enquanto colava na prova. É uma coisa pequena, disse Júlio, quando fugiu às escondidas da casa do seu amigo. Ninguém vai saber. Foi só por pouco tempo, foi tão pouquinho tempo, minha mãe não vai saber. É uma coisinha à toa, disse Miriam, enquanto se escondia na cozinha para comer uma maçã entre as refeições. É uma coisa pequena, disse Eva, quando sua mão alcançou e pegou o fruto. Por um pequeno pecado, Eva perdeu o quê? O direito de ficar no paraíso. Por pequenos pecados não confessados, você e eu podemos perder a vida eterna com Jesus. Na outra lição, eu falei sobre o fermento. Aqui, eu coloquei um pouquinho de fermento aqui dentro. E olha o que aconteceu com a bexiga. A bexiga cresceu. Por quê? Por um pouquinho de fermento, levedou tudo. Fez com que a bexiga crescesse, criasse um ar aqui dentro dela. Tá vendo, crianças? Como é importante a gente atentar aos pequenos detalhes? Certo? Então, olha só, Osivaldo, você está muito curioso? Hoje nós vamos falar sobre uma bomba que você tem dentro do seu corpo, Osivaldo. Vou falar sobre essa bomba. Ó, será que é uma TNT que está prestes a explodir? Sobre tudo que se deve guardar, guarda onde, Osivaldo? Guarda o teu coração guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora você descobriu sobre o que eu quero falar, né? Onde em seu corpo você tem milhares de quilômetros de tubulações. Nossa, quanto mais eu leio, Sivaldo, mais coisas eu descubro. Você já notou como a água algumas vezes sai aos jatos quando é bombeada através de uma mangueira de jardim? Olha, crianças, eu vou mostrar para vocês aqui. Atenção, ó, eu vou bombear. O que, que aconteceu? Ó, um, dois, três e... Ó, a água está sendo bombeada. E está entrando aqui na garrafa. O que, que você quer dizer com isso, Tia Evane? Vamos lá. Cada batida envia o sangue em jatos impulsionados através da onde? Das artérias. Olha que imagem mais bonita essa daqui, ó. Olha aqui ó. Nós vamos aprender sobre esse aqui. Olha que coisa mais linda. Quem será esse, hein, Ocivaldo? É o seu coração, né? Podemos dizer quão rapidamente o coração está batendo. Isso chama-se pulsação. Uma bomba admirável. Após correr muito. Se você colocar a mão no seu peito, você vai sentir o quê? Quando você coloca a mão no seu peito, você vai ouvir essa bomba. E essa bomba faz como? Tum, tum, -ta, tum. -ta. É o seu coração e não é maior que o seu punho e pesa menos de meio quilo, mas é tão forte que em 20 segundos, olha só, Leva o sangue a fazer uma viagem completa até as tubulações mais distantes e menores, chamadas de capilares. Se puséssemos um corante verde no seu sangue, ele pintaria seu cérebro, fígado, estômago, músculo e órgãos do seu corpo em exatamente 20 segundos. Essa bomba maravilhosa, o coração nunca tira férias e trabalha cuidadosamente dia e noite. São mais de 100 mil batidas por dia. O coração bombeia sangue para 160 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Se fossem alinhadas, elas dariam cerca de quatro voltas em torno da Terra. E aí, você está... Maravilhado de aprender mais sobre o corpo humano, de saber que Deus, o nosso Deus aqui, nós servimos, criou tudo isso. E aí, Osivaldo, Você está muito feliz, né? Olha só, crianças. Para aqueles que cuidam bem do seu coração, ele trabalha sem parar a vida inteira. Qual é o segredo da força do coração? O Criador do nosso corpo mantém pulsando Momento a momento, quando você nasceu, Deus não deu um impulso no seu coração e disse, agora continue batendo no peito desse menino ou dessa menina pelos próximos 90 anos. É pelo poder de Cristo que nosso coração bate minuto a minuto, hora após hora. Ele é a nossa fonte de vida. Olha que coisa mais linda que está escrita em Salmos capítulo 36, verso 9, pequenos pesquisadores. Vocês acabaram de descobrir. Que quem cuida de nós é o nosso Deus. Ele cuida de cada segundo que o nosso coração bate. Ele cuida de todos os momentos da nossa vida. Então, agora nós vamos fazer uma experiência. Vamos ver se vocês vão conseguir. Pegue os seus dois dedos. Fique bem quietinho. Eu vou ficar bem quietinho aqui também, ó. Coloque-se no seu pulso. Feche os seus olhos. E você vai começar a sentir a pulsação aqui no seu pulso, ó. Estão sentindo? Ó, eu tô sentindo. Seu coração batendo. Faz tum, tum. Olha só. Outra ideia é você colocar o dedo aqui, ó. Pode colocar contra o Ó, coloca bem nessa região aqui embaixo que você vai sentir. Ó, tum, tum, tum. Sentiu o seu coração? Só que coisa mais incrível. Muito bem. Vamos continuar aqui. O organismo físico do homem está sobre a, sob a supervisão de Deus. Não é, porém, como um relógio que você liga e funciona até a corda, da pilha, até a corda ou a pilha acabarem. O coração pulsa uma batida após outra. Respiração, segue a respiração. Mas o ser inteiro está sobre a supervisão de Deus. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Cada pulsar do nosso coração, cada ato de respirar, são inspirados por aquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. Então o nosso Deus sabe qual é o último dia que o nosso coração vai parar de bater essa, assim, e crianças. Por isso que nós devemos estar atentos, lembra as pequenas coisas que eu falei no comecinho? Nós devemos estar atentos, perceber o que estamos fazendo de errado, por mais que a gente pensa que é bem pequenininho, é assim que começa, é assim que a gente pode destruir a nossa vida. Lembra do fermento? Como o fermento leveda toda a massa. Assim nós podemos o que? Transformar o nosso coração, encher nosso coração de coisas boas ou também encher de coisas ruins. Certo? Ah, Osivaldo, sabe o que eu esqueci aqui de colocar aqui? Ó, coração bem bonito. Vou colocar aqui para as crianças virem esse coração, né? Vou colocar ele aqui na frente da garrafa aqui. Depois eu vou bombear mais, vamos ver se ele vai parar aqui. Aí, ó, coração parou, Osivaldo. Vamos continuar. Como trabalha o nosso coração? Se você pudesse ver o seu coração, notaria que ele é um músculo forte, chamado músculo cardíaco. E que não existe outro igual em nosso corpo. Igual ele não existe, pequenos pesquisadores. Examinando o coração por dentro, você veria quatro cavidades, tá? Podem olhar aqui, ó, que vocês vão ver. Nosso coração. Possu ele possui quatro cavidades, as inferiores chamam-se ventrículos e as superiores chamam-se aurículas ou átrios. Não há paredes entre os aurículos, aurículas e os ventrílicos. Há somente pequenas portas que se abrem e se fecham chamam-se válvulas, chamadas válvulas, tubos chamados de veias, recolhem o sangue do corpo para as câmaras, tubos chamados artérias e levam das câmaras para o corpo durante todo o tempo que o coração trabalha. O nosso coração, na realidade, compõe-se de duas bombas que trabalham lado a lado. A primeira bomba é a aurícula direita e o ventrículo direito e ventrículo direito. Ela esguicha o sangue para os pulmões. A segunda bomba, a aurícula esquerda e ventrículo esquerdo, impulsiona o sangue pelas artérias para todas as partes do corpo. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, rapidinho. Deixa eu pegar aqui o livro na minha mão. É que eu vou conseguir explicar melhor pra vocês. Então, ó, o ventrículo direito. Que é esse daqui, ó, o número 6. Ele está, ó, 4, 5, 6. Esse daqui, ó. Deixa eu ver tá pegando bem aqui, deixa eu abrir mais. Isso. Essa parte aqui. É a cavidade inferior direito do coração que recebe o sangue venoso do átrio, direito com o qual se comunica pela válvula tricúspide, ou palavrinha, né? Que ao se contrair, impede a volta do sangue. Então, tem um orifício de saída da artéria pulmonar com três válvulas sigmoides, que impedem a volta do sangue. Então, o sangue ele vai entrar por aqui. Agora, a parte esquerda. É a cavidade inferior, esquerda do coração, que recebe o sangue arterial. Qual que é o sete? Vamos ver. Esse lado aqui, ó. Então, o direito está aqui e esse é o esquerdo. Recebe o sangue arterial pela válvula mitral, que impede a volta do sangue também. Tem paredes mais espessas, mais espessas que o ventrílico direito. Certo? Pois empurra o sangue para todo o organismo e tem um orifício de saída com três válvulas. Qual que é? Esse daqui, ó. Três válvulas, né? As sigmoides é, aórticas que impedem a volta do sangue. Os ventrílicos não se comunicam entre si. Certo? Então, o número um, que é esse aqui, ó, é o principal tronco arterial. O seu trajeto é ascendente do início, depois, de fazer, depois faz uma curva chamada de arco-aorta e passa atrás do coração, dividindo-se em muitos ramos. Aorta origina-se no ventri, ventrículo esquerdo. Ela tem as paredes bem espessas e irriga todo o organismo através dos ramos do, do tronco aórtico. Então, todo esse processo aqui, ó, o sangue não fica parado. Quando o coração faz tum-tum, Tum, tum, tum, tum. o sangue está percorrendo, está sendo limpo para o quê? Para ir para o nosso, o nosso corpo, certo? Deixa eu colocar aqui de volta o livro. Para vocês poderem continuar olhando para esse coração. Certo? Vamos continuar a nossa lição. Enquanto seu Pai Celestial mantém seu coração pulsando momento a momento, que pedido Ele faz a você? Qual é o pedido que o nosso Deus faz, querida criança? Né? Que Ele fala assim, olha, eu que estou mantendo o seu coração batendo, porque eu que criei você. Você viu só, Osivaldo? Vamos ver aqui o que, que Deus tem para nos dizer. É um texto inspirado. Dê a Deus a oferta mais preciosa possível. Sabe qual é? Entregue o próprio coração Ele se dirige a você dizendo Meu filho, dê-me o seu coração Ainda que seus pecados sejam como a escarlata Que é o vermelho vivo Eles se tornarão brancos como a neve Pois eu os purificarei com meu próprio sangue quando estiver coberto pela minha justiça, através da oração da vigilância, do estudo cuidadoso da palavra, você será capaz de atingir uma norma elevada. Compreenderá a verdade e o seu caráter será moldado por uma influência divina. Missão de terça-feira. Você já reparou no som que o médico ouve quando encosta o estetoscópio no seu peito? Vocês já viram, crianças? É um aparelhinho que ele coloca assim no ouvido, aí tem uma borrachinha, dele ele fala assim, respira! Né? Coloca atrás aqui no seu pulmão e coloca aqui. Respira de novo. E ele escuta os batimentos cardíacos. Então é tum, tá, tum, ta tá. O tum é o som do fechamento das portas, as válvulas, que estão entre os aurículos e os ventrí ventrículos. O tá é o som das válvulas se fechando. Quando o sangue sai dos ventrílicos, há uma pequena pausa entre o som e o outro. Nessa fração de segundo, seu coração descansa, embora as duas bombas do seu coração executem tarefas diferentes. Ela se enche vazio, relaxa ao mesmo tempo. Por isso, você sente só uma batida do coração, em vez de duas. Vamos lá, escutar de novo? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o seu dedo. Um. O coração de um adulto bate de 60 a 80 vezes por minuto. O coração de uma criança bate mais depressa. Pessoas que fazem exercício regularmente batem com um ritmo mais lento. Você acha que isso é bom ou mal? Nós vamos entender. Quando você anda de bicicleta, nada ou caminha, seu coração trabalha mais depressa para que seus músculos possam receber mais sangue. E esse exercício deixa o coração mais forte. Um coração que se exercita é um coração sadio, porque pode bombear mais sangue com menos esforço. Então, agora você já sabe que não pode ser sedentário. O que é sedentário? Aquela criança, aquele menino ou menina que não anda, não faz exercício, fica só sentado. Né? Tudo que vai fazer tem que ser sentado. Vai brincar? Tem que sentar. Saiba que isso vai enfraquecer o seu coração. Você precisa se exercitar, andar de bicicleta, brincar. Já o coração, olha só, que não se exercita bate o quê? De quem não se exercita bate mais acelerado. Como ele é mais fraco, tem que bombear mais vezes para fazer o mesmo trabalho que um coração forte. Alguns dos melhores exercícios são caminhar, andar de bicicleta, nadar, correr, cortar lenha e cavar no jardim. Olha só que legal! Ficar assustado, zangado ou mesmo feliz demais pode fazer o nosso coração bater? Com dificuldade. Quando você fica triste, o seu coração trabalha mais devagar. Então, crianças, é muito importante, é muito importante nós entendermos o que quer dizer a lição do pequeno pesquisador. Ela quer dizer que você tem que cuidar do seu coração. Primeira coisa que você vai fazer, você vai entregar ele para Jesus. Depois que você entregou o seu coração, aí você vai cuidar dele, igual o Sevaldo faz. O Sevaldo cuida do coração dele, ó, tá bem protegido aqui. E aí você vai fazer exercício, você vai comer alimentos saudáveis, você vai fazer caminhadas, né? Vai fazer um jardim para você, vai ajudar o seu pai e sua mãe. E com isso, você vai ficar o que mais feliz, vai ter mais disposição e o seu coração vai bater certinho, bem regulado. Lição de quarta-feira. Venenos que prejudicam o coração. Aqui vai falar de bebidas que fazem mal, que podem matar. Uma pessoa que toma bebida alcoólica, cerveja, cachaça, vinho ou uísque, faz o coração trabalhar dobrado para se livrar, se livrar desses venenos. Aí você vai falar assim: "Mas eu não tomo, eu não tomo cerveja, eu sou uma criança". Ah, mas você come outra coisa que também é muito prejudicial. Que nós vamos falar aqui. Ó, antes de chegar nesse, nesse alimento, vocês precisam ficar longe, sabe, do que? Da fumaça do cigarro, que é outro veneno que prejudica o coração. Ah, mas eu não fumo, ah, meu pai não fuma. Mas só pelo fato de você estar perto de alguém que fuma, isso faz muito mal. A nicotina estreita as artérias, dando menos espaço para o sangue fluir através delas. Então, a pessoa que fuma três vezes mais. Perdão. Uma pessoa que fuma tem três vezes mais chance de sofrer um ataque do coração do que aquela que nunca fumou. Então, quanto mais cedo na vida uma pessoa começa a fumar, mais o que? Ela irá se prejudicar né? e o seu coração vai ficando fraco. Carne, peixe e frango têm muita gordura animal e os laticínios têm colesterol. Você vai dizer, mas eu não como carne, nós não comemos carne, mas e o leite? E o queijo? A mussarela, né? Tudo isso em excesso, ó. Quando usado em excesso, não é saudável para o coração. Essa gordura sólida engrossa as paredes de nossos vasos sanguíneos, deixando-os mais estreitos e dificultando a passagem do sangue por elas. Todo dia terá grossas camadas de gordura em suas artérias, quando ficar mais velho e você poderá o ter um ataque cardíaco. Sabe o que é um ataque cardíaco? Seu coração para, ó. Parou de bater. Ele não vai mais fazer tum, tá, tum. Ele vai fazer tum. E cessou. Vai igual aquele aparelhinho que tem no hospital. Não sei se vocês já viram no YouTube em algum filme. Fica tum. Né? Porque quando ele está batendo, ele está tá fazendo assim, aquelas ondinhas, aqueles risquinhos, né? Tum, tá, tum, tá. Quando ele para de bater, fica tum. E o coração morreu. Parou de bater. Por quê? Porque o pequeno pesquisador... Não cuidou da alimentação, foi guloso, né? foi egoísta, não aceitou obedecer o que Deus tinha pedido. Então, crianças, olha só, ser guloso, comer demais, comer só porcaria, vai fazer o seu coração ficar o quê? Ruim, né, Osvaldo? Vai fazer o coração parar de bater. E a gente não quer que aconteça isso, certo? Qual a gordura que não prejudica o coração? Agora a gente vai falar de outra coisa. Quando preparadas de forma correta. Olha que legal. Porque se a gente fala que tudo isso é ruim, você pode perguntar assim, mas eu vou comer o quê? A ciência do bom viver, né? Ter se inspirado na página 298, diz assim, ó. Quando preparadas de forma correta as azeitonas, assim como as nozes, substitui a manteiga e as comidas de carne. Deve-se preferir o azeite de oliva em vez de usar a gordura animal. Então, nós temos aqui... Os textos, os livros inspirados, né? Dizendo o que é melhor para o nosso corpo, né? para a nossa máquina funcionar direitinho, ficar bem lubrificado, nosso coração bater bem forte. Corações de pedras e corações de carne. Hum, essa parte aqui também é muito importante. Embora o nosso coração seja feito de músculo, você imaginou do que é feito o coração espiritual? Pequenos é pesquisadores? O profeta Ezequiel nos diz que os corações espirituais são feitos de pedra ou de carne. Encontramos na Bíblia muitas pessoas que tinham um coração duro como pedra. Eram teimosas e não queriam entregar os seus corações a Jesus e obedecer a sua lei. Vamos relembrar algum deles? Primeiro, Faraó, faraó né, que não deixou os israelitas saírem do Egito. E Deus enviou as pragas e ele endureceu seu coração. Quem mais? Caim, que matou seu irmão por inveja. O rei Saul, que não obedeceu a Deus e foi consultar a feiticeira. E Judas, que vendeu Jesus por trinta moedas de prata. Todos esses tiveram um coração de pedra, crianças. Não cuidaram do seu coração. Não entregaram o seu coração a Jesus. Olha só que triste, né? E também o rei Herodes que mandou degolar João Batista. Mas e nos nossos dias aqui? Quais são... Como a gente se identifica? Ai, como eu posso saber se meu coração é de pedra? Sabe como? Quando você desobedece a sua mãe seu pai. Ou seus avós, ou quem cuida de você. Falta com respeito com seu professor. Quando você é guloso. Quando você é mentiroso, egoísta. Olha só. Olha quantas características que mostram que o seu coração é de pedra. Né? Quando você fala muita mentira, ou quando você acha que pequenas coisas erradas não terão problema. Tudo isso demonstra que o seu coração é de pedra. Quando você não quer ir para o culto, quando você perde o interesse pelas lições da igreja. Olha só, né? está aumentando essa lista. Mas você pode pensar, não preciso me preocupar, nem pensar que o meu coração é de pedra. Eu vou à igreja, estou sempre na escola sabatina e obedeço aos mandamentos de Deus. Cuidado, crianças, não confie em si mesmo, tá? O principal aqui, a principal característica de um coração de pedra é você ser orgulhoso, achar que você pode vencer todas as suas dificuldades por você mesmo. É aí que você cai e você não consegue. Toda pessoa, mesmo um cristão, pode ter um coração de pedra, mas nós não queremos isso, tá? Nós vamos aprender aqui como nós podemos o que? Quebrar esse coração de pedra e deixar somente o coração de carne, tá bom? Não devemos desanimar. Nós devemos fazer o que? Entregar o nosso coração a Deus. O que, que diz aqui? Ó? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós devemos ter um coração quebrantado, um coração humilde cheio de esperança, tá bom, crianças? Então, aqui na lição de você diz o seguinte, que quando você medita na palavra de Deus, quando você lê sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição, isso vai fazer o que com o seu coração? Isso vai transformar, sabe por quê? O seu coração vai ficar, vai começar a bater mais rápido, sabe, sabe por quê isso? Porque você vai, vai te dar uma felicidade tão grande, que você vai falar, poxa vida, eu tenho alguém que morreu por mim, morreu numa cruz. Ele me ama tanto, que para me salvar, ele morreu numa cruz. E agora ele ressuscitou. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser humilde. Olha só que coisa mais linda. Então, antes agora você tinha um coração de pedra. Você não quer mais, né, querida criança? Você agora vai ser transformado, o seu coração vai ser de carne. O cuidado de nosso coração. O coração está localizado entre os pulmões. Olha aqui, ó. vocês podem olhar aqui no ocivaldo. Protegido com toda a segurança pelo osso chamado externo e as costelas. Esse osso aqui. Ó. Então, ele está protegido. Ó. As costelas aqui atrás, no ocivaldo, e o tórax aqui. Ó. Ele está bem protegido. É um dos mais importantes órgãos do corpo. Você pode viver sem os olhos, as mãos ou os pés, porém jamais sem o coração. E o nosso versículo é, vamos repetir novamente, sobre tudo o que se deve guardar. O quê? Guarda o teu coração, porque dele, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Então vamos cuidar, fazer exercício, ler a palavra de Deus, entregar o nosso coração a Deus para que nós possamos crescer bem fortes. E lembre-se lembre de não fazer uma refeição pesada antes de dormir, senão você não terá um bom repouso, terá pesadelos, viu, crianças? É melhor comer uma refeição leve, várias horas antes de ir para a cama. E para concluir, nós vamos ler aqui em Salmos, capítulo 51, verso 10, que diz o seguinte... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Novamente. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E, para finalizar, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles virão a Deus. Qual será a sua recompensa se você cuidar do seu coração? Ó, igual o Civaldo está cuidando. Se você cuidar, proteger o seu coração. Qual será a sua recompensa, querida criança? A salvação. Você terá o privilégio de ver a Deus. Isso está em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, não esqueçam de assinar o compromisso de vocês, tá bom? Farei exercícios. Jamais é, tomarei coisas nocivas, como álcool, cigarro, que prejudicam o meu coração. E manterei o que? O meu coração macio com a ajuda do Espírito Santo. Vamos então agora fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que aprendemos. Vamos lá. Querido Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma lição incrível que o Senhor nos concedeu. Nós temos a liberdade, Senhor, de aprender a sua palavra. Queremos te agradecer por tudo, por todas as bênçãos, por criar, Senhor, o nosso corpo. E nós aprendemos hoje que o nosso coração precisa estar limpo, Senhor. Não podemos deixar ele virar pedra. Esteja com cada pequeno pesquisador, com todos aqueles que estão doentes, Senhor. Cura ele se for da tua vontade. Esteja com cada família. Perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.